Que alegria Cristo ressurgiu No evangelho Ele vai falar Entoemos nosso canto de louvor e gratidão Sua palavra vamos aclamar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia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 distante 11 quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas Que tinham acontecido O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos E não o reconheceram Então Jesus perguntou o que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus, Jesus porém desapareceu da frente deles, então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros, e estes confirmaram, e estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram, o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus, ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Santinhos sentados. Esse são é os dois degraus aqui para mais perto. Eu fico curioso para tentar descobrir por que, que a igreja, ou até por que o evangelista Lucas, escreveu, escreveu esse texto. Bom, uma das hipóteses é que esse fato aconteceu. Mas, com certeza, outros fatos aconteceram e não foram narrados, certo? Mas este está escrito. E escrito desta forma que nós acabamos de ouvir. Então, por que, que a igreja coloca esse texto para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente rezar? O que, que quer que a gente aprenda? O que, que a igreja quer que a gente Coloque no coração. Primeira coisa que eu, né, eu intuí é que os dois discípulos, analogicamente falando, nos representam. Eu penso que a primeira coisa é para que a gente se identifique com os dois depois eu vou explicando direitinho por quê. Esses dois, eles tinham uma expectativa e que aparece no texto. Eles esperavam, como os outros também com certeza, que Jesus iria restaurar Israel. Não está assim escrito? Está assim escrito. Eles esperavam que Jesus Iria restaurar Israel, mas segundo o texto, já faz três dias que ele foi morto e nada aconteceu. Depois, eu penso que há algo mais profundo. Eu penso que a igreja está querendo que a gente reflita mais profundamente a importância da ressurreição. Eu diria até fazer uma pergunta, o que é ressurreição para mim, o que é ressurreição para vocês, de fato? E o que a ressurreição nos modifica por dentro, nos modifica nos transformando em pessoas novas? Então os dois discípulos, eles tinham a expectativa que era restaurar Israel, mas que isso na expectativa deles não aconteceu. E por que que não aconteceu? Primeiro passo para a gente entender o que é a ressurreição. Não aconteceu da forma com que eles estavam esperando, porque eles imaginavam na minha opinião, que eles estavam querendo que Deus realizasse uma obra em nome deles ou para eles. A restauração de Israel era é algo que na sagrada escritura constantemente está aparecendo. E eles esperavam o quê? Um rei forte, um rei poderoso que iria aniquilar os ruins, e deixar somente os bons, e subiria um rei poderoso, que a partir dali seria um paraíso. Então, frustrou-se, frustrou-se, porque não aconteceu da forma como eles estavam esperando. Esperava que Deus os ajudasse na realização desse projeto que eu acabei de falar. E nos ajuda, na minha opinião, a penetrar no mistério da ressurreição. Então, a ressurreição para o ser humano é algo novo, algo novo. Até Jesus não se falava na palavra ressurreição. E não se esperava e não se vislumbrava a ressurreição como Jesus nos trouxe a ressurreição, então, ela traz algo novo, porque faz a gente entender que aquilo que Jesus fez, nos doando por amor, é algo tão sublime, tão profundo, é o melhor que Deus poderia nos dar, enquanto ser humano, a graça de continuarmos vivendo com Ele. A ressurreição, ela nos ensina que a morte é uma etapa da vida e que a vida continua junto de Deus. E quando a gente entende que aqui não é o fim, mas aqui é o começo de uma etapa em que a gente vai tentando se purificar, tentando se adequar ao projeto desse Deus, nós vamos perceber o tão maravilhoso que é este evento que ao invés da gente esperar que Deus faça alguma coisa para gente nós vamos nos oferecer como instrumento para que o projeto de Deus aconteça logo a ressurreição ela tira esse egoísmo de nós e faz com que a gente possa se lançar olhando, vislumbrando esse mistério que Jesus nos coloca na mão, como um presente, para que a nossa, a nossa finitude pudesse receber algo muito maior, que é essa imortalidade que Jesus nos oferece. Logo, se a gente não conseguir transpor, desta realidade humana, terrena, para Deus nós vamos continuar agindo como os dois discípulos imaginando coisas, projetos, ideologias eu diria mas que vão morrer consigo mesmo logo se a gente transpor nós vamos entender que este presente que é a ressurreição não é algo só para nós, para mim mas é para todo ser humano. E aqui, muda para mim, em qualidade, e eu diria, e com tanta profundidade, quando a gente entende que ressurreição é esta nova forma de olhar Deus, que nos amou, tudo o que nós vamos fazer, é pouco, diante daquilo que Jesus nos oferece, que Jesus nos ofereceu. É pouco, é pouco eu fazer, cumprir os meus deveres, é pouco eu exercer meu papel de caridade, é pouco exercer meu ministério pastoral, meu mistério ordenado, no caso eu, é pouco, porque ele deu tanto para a gente, então eu tenho que fazer de tudo, para aquilo que eu for fazer, seja algo verdadeiro, profundo, concreto, e que vá de encontro com aquilo que Deus quer. Nós, nas nossas atividades, quando colocamos Deus, e nós nos colocamos como instrumento, nós vamos superando coisas, nós vamos nos superando, eu diria também, porque a gente acaba fazendo coisas que mesmo nós não acreditávamos que poderíamos fazer. E eu estou falando isso lembrando da primeira leitura, né, do Pedro que foi preso, que foi que foi é, como fala, que foi aconselhado a não pregar Jesus ressuscitado, como pena que ele pudesse pagar da mesma moeda em que Jesus pagou, doando, é, morrendo, é, ele se enche, se enche de sabedoria, ele se enche de coragem, ele se torna forte, ele chama as pessoas e fala abertamente, ele proclama o evangelho. Eu fico imaginando nos mártires que a igreja celebra até hoje, e que com toda a perseguição, com toda a pressão, eles não renunciaram a fé, eles não tiveram medo de perder a vida, eles levaram até a morte como Jesus. Eu fico pensando em tantas pessoas que acabam renunciando a si mesmo para cuidar de uma outra pessoa, jogando por águas baixas, todo um projeto pessoal, eu falo por exemplo de uma filha que deixa de trabalhar, deixa de estudar para cuidar do pai, para cuidar da mãe e vai fazer daquilo um apostolado, vai fazer daquilo uma missão, né? se doando, morrendo para o mundo, mas se doando por completo para uma pessoa. A fé na ressurreição leva-nos a fazer algo profundo e maravilhoso em prol de Deus e em prol do ser humano. Aí eu pergunto, o que é a ressurreição? Ressurreição é acreditar nesse projeto maior que Deus nos dá e que nós vamos nos esforçar para consegui-lo. Nós vamos pedir a Deus... Mas o que, que nós vamos pedir a Deus? Força, sabedoria, inteligência. É, nós vamos pedir a Deus muita força, muita coragem, para que a gente consiga realizar a nossa missão, para que a gente consiga merecer este presente que Deus nos oferece, que é a ressurreição. E quando os apóstolos Entendem que Jesus ressuscitou, eles também se redobrar, redobraram de coragem, se redobraram de sabedoria, perderam medo. Eles que foram para Imaús à tarde, porque existia a luz do sol e poderiam livrar-se do perigo, eles voltam à noite nas trevas. Sem medo de ser tentado, sem medo de ser sequer capturado por um inimigo. É isso que a ressurreição faz. Se a gente acredita na ressurreição, nós vamos lutar por isso. É aqui que a gente entende, eu já termino, aquelas parábolas da pedra preciosa, do tesouro escondido, Acha, vai, vende tudo, compra aquele terreno, compra aquela pedra preciosa, porque aquilo lá é um valor infinito, é a ressurreição. Então, é um texto que faz a gente crescer mais na fé, é um texto que faz a gente refletir mais qual que é o nosso papel. Nesse projeto de Deus. Então a ressurreição não é só falar é a vida eterna. Não é só falar. Porque a gente fala, nós somos católicos, todo dia na missa a gente acaba lendo isso na oração da coleta, talvez na oração final. Né? A vida eterna, a ressurreição. Compreender esse mistério é mergulhar no universo de Deus e desejar que esse Deus nos acolha no seu reino é uma luta é uma busca que precisa de oração que precisa do anúncio da palavra, ouvir a palavra e que precisa vivenciar os sacramentos pois eles descobriram Jesus ao partir do pão que a gente poderia dizer a eucaristia e o coração ardia quando ouvir a palavra de Deus. Então um cristão ele tem que estar sintonizado nesse mistério 24 horas por dia e buscar tudo que for necessário para para se enriquecer, ter força e buscar esse prêmio, esse presente que Deus nos dá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora